Capim! Olha quantos scouts vocês estão vendo. Ih, aqui. Agora hoje é o dia dos scout aberta. Não, o legal é que a Karina tá sincronizada com o Zero. E aí? Né? Vamos defender de scout pra ver se a gente é eu bom Eu também tô, né? tô sincronizado Zero. Pro mundo agora meu Deus, vocês são fucking gays. A gente, é foda. Nossa, <risos> os caras ficando no escudo. Olha os caras tudo <risos> surdinho. <risos> Tamo podido. Todo mundo já saiu. Bindom! <risos> <risos> oh, o Mad que seria uma massa, hein? Matei um na, na navalha. Mano, acho que a gente tá em de desvantagem aqui, velho. Né? Você acha? Essa eu acho. <risos> Se vamos continuar assim, véi Não, a gente, agora eu bora Pega Mad Milk, pega Mad Milk Imagina se todo mundo pega Pyro agora, que estupro É o que eu pensei Não, não, mas é sacanagem, vamo ficar até o final velho. A gente vai perder mesmo Ah, não, ah, não, não tem não, problema, tem não, problema. Não, não tem problema não, não, não, não cara, a gente vai até o final A gente vai trocar Ai, véi A gente vai trocar Mad Milk, gente, Mad Milk, gente É o segredo, Vamos lá, a gente consegue muito ofensa essa coisa aí, velho. só ia dar sucesso aqui, velho. Só tacar leitinho em todo mundo aí não, já. O carrinho tá aqui, clã. Só tacar leitinho em todo mundo aí, ó. Eu ainda acho que a gente devia entrar pra Pyro, mas não. Não, não, não. Não, agora é já começou. É sem ser tryhard, Eva. É. Não dá. É não dá <risos> é, sem ser tryhard a minha vida. Milagre, mas matei o outro. você já tá não pro mesmo cara. Droga. Sei lá, é ia assim, ser engraçado também depois fazer uma de médico. Não, depois a gente vai atacar de spy, imagina? Os caras ficam esperando ninguém sair da base, só sai e fica invisível. Nossa, imagina esse nego de cloacan deck do nada tira todo mundo, igual no MVM, velho. Né? Tá todo mundo leitado no carro, gente. Vou jogar uma navalha lá. Opa! <risos> muito rock. É igual os MVM. É, é verdade. MVM e upward. Caralho, tô com um de vida. Só que fingi que o carrinho é tanque. De qualquer jeito a gente vai Todo perder. Todo mundo deitado. Tô chegando. Ou se não momento de luz e cano, todo mundo. Tem um cara ah, de, é louco. Nosso time. de sniper agora. É. Ah, beleza, cara mica com crítico. <risos> <risos> não dá não, mano. <risos> Ó, oh, o cara tá de sniper. A gente, Kika. Ó, oh, pega o oh, sniper. Né? Pega o oh, é, né? né? scout, é todo né? mundo Tem scout aí. aí. Aí ele pegou. Ah não, não pegou, não foi o outro cara. Pega scout. Nextone. Todo mundo que tiver, pega Força Nature aí. Pô, é uma boa, é verdade. Vou pegar. Já era. Ah, mas eu sou horrível de, de, de, de... Força Nature. Força Nature você precisa chegar muito perto, a gente não tá conseguindo nem chegar perto dos caras. <risos> verdade. Aqui, ó. Matei, obrigada, Rota. Matei, uma pessoa então. Pega scout, cara. Não é para ir, não. Vou focar o seu dia de boné. Tá. Deixa eu ver... Atrás, seu atrás, atrás, vira, vira, Tá. Seu dia de boné. Olha o seu dia de boné. Olha, Olha o seu dia de, de boné. boné. Olha Olha com mané é pra trás Esses Vou é. é. tirar um pro chão de pegar todo mundo usar o Bebo hatch, usar o Gibbo, sei lá Vai todo mundo default Eu não, demorei tanto pra pegar meus itens, vai se foder Acabou, Perdemos, acabou Nossa, depois, depois é Perdemos, pinta velho. É, e todo mundo de demo, hein? imagina as pipes rodando de demo é da hora, esse eu, esse eu aceito. É só ficar indo pro spawn e pegando o Nossa, se <risos> conseguiram segurar o K, eu tô surpreso. Eu tô surpreso. Tem o um Soldier e um Pai nosso time. <risos> não, não estão fazendo nada, não vai com assim, Não! Meu ping não tá cooperando, eu não consigo do dia das talks Para não de ver pornografia, Karine! E Eva? Eva? Que é? é não conheço nenhuma Eva. Não conheço nem o é do Master, né? Tá usando o do... Master, ah, deixando você ligado. Sim. Porque tu tá com 400 e poucas horas na hora de me de onde Óbvio, né? Deixei dois, tá três é? dias ligado. Ai, do Master. Oi. Eu não tenho 7 O Que é isso? Perdemos. No momento já basta. Perdemos ainda não, hein? Caralho, velho. Nossa, os caras tão com buff, velho. Que ofice. Nossa, já era, agora sim. Nossa, já era, agora sim. Coitado, eles perderam é tanto, eles queriam ganhar pelo menos uma vez, né? Agora é tudo Demoman, tudo Demoman. Tudo Demo.